Opa pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar conferindo aqui a plataforma de mineração InMine, né? Que basicamente é uma mineração em nuvem. Então como funciona? Você utiliza o verdadeiro poder da mineração de forma fácil e sem esforço. Então eles oferecem a todos a oportunidade de começar a minerar sem a necessidade de comprar equipamentos de mineração caros e difíceis de encontrar. Então não perca essa grande oportunidade de começar a minerar conosco agora. Então aqui você vai ter mineração com uma taxa de juros e programa de referências. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da plataforma, a gente já vai conferir tudo. E aqui eles iniciam falando três razões para você começar a minerar. A primeira, você tem estações de mineração poderosas. A segunda, são diversos planos de mineração para diversos tipos de investidores. E a terceira, é o programa de referência conveniente. Os principais recursos aqui é o preço de entrada baixo, alta rentabilidade e recursos de ganhos extras, né? Então aqui, o um mínimo, você coloca 10 dólares, você já começa a ganhar 2% ao dia e você pode estar com a referência para ganhar mais ainda exponencialmente. Aqui você tem estatísticas em tempo real, tá? Dos depósitos, dos saques. Aqui a gente tem diversos contratos, tá? De Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge. Você também tem um aplicativo móvel, ou seja, de qualquer lugar do mundo, através apenas do seu celular, com uma conexão com a internet, você já pode estar tá minerando em nuvem. E aqui eu gostei muito também que tem um cartão exclusivo InMine, né? É o cartão do futuro, é um cartão de crédito pessoal, qualquer endereço de entrega, conversão cripto, Visa ou Mastercard. Você pode solicitar cartão com dois cliques apenas e você pode estar tá sacando os ganhos e ter um pagamento fácil. Em breve, então, vai estar tá chegando o cartão InMine. Assim como o aplicativo, em breve está aí para você baixar tem no iPhone né através da Apple Store ou Android através da Google Play então aqui eles reforçam né novamente porque é em mine então as, as condições que eu já falei para vocês depósito baixíssimo a partir de 10 dólares ganhos diários e esse programa de referência que faz você ganhar exponencialmente aqui ainda tem algumas notícias e é basicamente isso então aqui agora a gente pode entrar na conta entrando aqui na conta galera olha só você já entra você já pode entrar no chat e ganhar um bônus de 100 gh no chat do telegram vou deixar aí para vocês o link eu posso deixar aí embaixo para vocês também ok e vamos lá galera entrando aqui na plataforma, eu já fiz o meu depósito inicial, tá bom? Vocês podem ver que agora eu tô com um saldo de 1 dólar e 19 centavos. Isso aqui é o meu lucro, tá? Então, eu já coloquei aqui já tem o lucro. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui você pode, por exemplo, clicar em comece a minerar, tá bom? Aí aqui vai ter a opção pra você criar um contrato de mineração em Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash ou Dogecoin, tá? Então, por exemplo, Bitcoin, valor mínimo 10 dólares. A renda total, 27%. Renda diária de 0,3%. Valor máximo aqui, rendimento total e o período de mineração de 3 meses. E tem diversas opções Litecoin, Bitcoin Cash, tá? Todos aqui vai ter esse valorzinho mínimo. Aqui você pode ver que muda a rentabilidade, olha só. Indo no Dogecoin de até 37%, aqui é a renda diária. E aqui tá o meu saldo, beleza? Vocês podem ver meu saldo aqui. Eu só tenho em Bitcoin, não tenho Litecoin, Doge, nem nada, tá? Aqui tá meu saldo em Bitcoin 0.00005200, fechou? Aqui você pode calcular a rentabilidade, né? O calculadora de rentabilidade, olha só. Vocês podem ver de acordo aqui com o MHS. Aqui você pode ver também o período de mineração de 3. 6, 9 ou até 12 meses, né? Obviamente, vai mudando aqui a renda total, né? De 12, 9, 6 e 3 meses. Também pode escolher aqui a moeda, Bitcoin, Litecoin, Dashcoin, Bitcoin Cash ou Tether. Também você pode estar tá colocando e aqui você pode estar tá clicando em comprar. Clicando em comprar aqui. Olha só, vai aguardar o pagamento, tá vendo? Você vai ter que fazer uma remessa, por exemplo, aqui de dólar, 10 aqui, para esse endereço. Aí, obviamente, aqui é muito simples, você copia, você vai na sua carteira e deposita aqui e pronto, aí você vai poder começar a minerar. Aí aqui vocês podem ver, tem o meu funcionando Aqui o Bitcoin já tá minerando, aqui os ganhos e aqui vai acumulando a cada certas horas. Vocês podem ver aqui que daqui 4 horas, 35 minutos e 17 segundos vai estar tá aqui um dinheirinho de Bitcoin caindo na minha conta. Aqui você pode adicionar o um novo contrato clicando aqui e é onde a gente tava, né? Aqui vocês podem ver que tem uma tabelinha aqui também, né? Por dia do Bitcoin, né? Vocês podem ver é por semana, por mês, por ano e todo o período. Isso aqui vai mostrando quando foi evoluindo, né? Obviamente por enquanto eu só tô com um dólar, mas eu coloquei ali um mínimo, né? Bem pouquinho. Isso vai aumentar ao longo do tempo. Depois aqui você pode vir sacar, né? Depois que você tiver seus lucros, clicando aqui em saque, ó, no canto superior esquerdo. O valor mínimo é 0.001 BTC, tá? Então, aqui você coloca o valor do saque, qual moeda, e a carteira aqui ainda não tem, tá? Aqui no meu perfil, galera, eu vim aqui, ó, tem informações pessoais, né? Que eu posso estar tá cadastrando aqui. E aqui em dados de pagamento, olha só, aqui você pode estar tá cadastrando a carteira em dados de pagamento para poder receber o pagamento, ok? Que então eu tenho que cadastrar a carteira, entendeu? Aí aqui nesse canto também tem as estatísticas da conta aqui também que é algo muito legal para você ganhar dinheiro na plataforma, que é o programa de afiliação, então aqui você vai ter conexões, são os parceiros, valor total, as comissões total e o nível de bônus, tá? Então assim, você quanto mais amigos você indicar, mais você ganha, é um marketing é um marketing aí digital, né? Então basicamente você convidando um amigo, você ganha comissão, seu amigo convidando um amigo, você ganha também comissão em cima do amigo do seu amigo e isso vai indo até certos bônus aí. Aqui você pode ver que tem a parte de programa de afiliados, aqui o nível 1, nível 2 ó, nível 1 você ganha 5%, ou seja indicando uma pessoa, você ganha 5% de comissão, esse seu amigo indicando outro, você ganha 2%, e o amigo do seu amigo indicando outro, você ganha 1%, e aí, e aí, basicamente são esses níveis, podendo ir até mais, nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então isso aqui é um marketing de rede, é muito bom para quem consegue montar uma rede de amigos, se você não é tão bom em indicar pessoas, é mais complicado, mas se você tem bastante pessoas para indicar para a plataforma, você consegue ganhar bastante dinheiro. E aqui você também tem a parte de materiais promocionais para você estar tá indicando, fazendo stories, postagens, nas redes sociais, né? Então você pode fazer assim como eu para tentar ter ganhos, fazer um vídeo no YouTube, compartilhar no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em grupos aí, né, do Telegram, WhatsApp, enfim, diversas opções você pode estar tá tentando fazer para ganhar dinheiro, ok? E bom, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, lembrando que todos os links vão estar tá embaixo para você estar acessando. A plataforma achei bem bacana, olha só o gráfico aqui mostrando meus lucros. Aos poucos vou tendo um bom lucro aqui. Eu posso talvez, se vocês gostarem, fazer outro vídeo no futuro sobre a plataforma, tá? Obviamente, ó é plataforma que tem riscos, tem uma marketing de rede envolvido, então estude bem antes de fazer qualquer decisão de investimentos, a decisão final é sempre sua, não é minha, né? O vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo para estudos, mas aí, cara, você decide agora, vê se vale a pena, né? Essas plataformas aqui, é, o ideal é tentar fazer um bom lucro rápido e depois tirar esse lucro, e é basicamente assim que a gente vai tentando ganhar nesse mercado, fechou? Vou ficando por aqui, galera, valeus e até a próxima!